Salve galera, beleza? Bom, tamo aqui novamente com mais um vídeo aqui de FIFA 21 para vocês, família. Bom, a gente vai fazer, vai falar hoje, na verdade, sobre uma situação que aconteceu no Twitter, que aí postou, cara, que deixou tipo uma incógnita. Será que vai ter mais alguém que vai vai fazer parte do elenco de comentarista? Hoje o grupo de comentarista que conta no FIFA é o Thiago Leifer e o Caio Ribeiro, né, mano? Mas tem um vídeo que eles fizeram e postaram na, no, no Twitter, na, na verdade a EA postou no Twitter, que onde o Thiago fala que o Caio Ribeiro tá, convidou alguém pra, pra fazer parte ali, entendeu? Se tem algum convidado, alguma coisa assim. Bom, galera, assista esse vídeo aqui e tira suas conclusões. Eu acredito que tá vindo um cara novo aí fazer parte do elenco de comentarista, beleza? Fica com o vídeo aí. Caioba! Fala, Thiagão. Bora jogar um FIFA? Bora. Tava esperando você ligar. Tá bom. Vou ligar aqui e te mando o invite já. Acabei de pensar numa jogada ensaiada que eu acho que vai funcionar. Bora, Caioba! Tá pronto, Thiagão. Que barulho! Você convidou alguém? E vocês, mano? O que, que vocês acham? Vocês acham que realmente vai vir... É comentarista novo aí, ou vai ser substituído, enfim, o que, que vocês acham? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber novas notícias aí e dá um like aí para ajudar a gente, porque é muito importante o seu like, galera. Eu vou indo então, valeu, muito obrigado, e se quiser me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, família, e os links direto das redes sociais estão na descrição desse vídeo. Beleza? Pra ser mais rápido, mais prático pra vocês, só clicar no link que ele já manda direto. É nóis! Vou indo nessa, então. Falou! Fui!